Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, e nessa vez galera, foi confirmado. Hoje, mais cedo, trouxe um vídeo pra vocês falando sobre a futura DLC do GTA Online que seria gigante. Então... Hoje mesmo, agora há pouco, a Rockstar Games confirmou uma gama de opções que irá vir em breve para o GTA Online, nos próximos meses. Uma das paradas mais legais que está vindo eh, para o GTA Online é uma parte da DLC Executivos e Outros Criminosos, agora embarcando um pouco mais longe nas aventuras de finanças e violência. Agora iremos ter uma DLC futura, a presença de quartéis generais para nossa organização criminosa no game, onde poderemos ter o um inventário de produtos como drogas, equipamentos médicos e muito mais. E tudo aparenta que podemos comprar quartéis Generais em vários lugares de Los Santos. E nesses headquarters, poderemos ver a Nossa carga, se está sendo entregue ou não E etc, galera, poderemos Controlar a nossa organização, né? De acordo isso daí, galera, desde a DLC Executivos e outros criminosos, então Fique ligado aí. Outra coisa que vai explodir a cabeça De muitas pessoas, é uma nova gama De carros e recursos novos disponíveis Para estantes. Então agora, de acordo com a Rockstar Games, em uma atualização futura né, Bem em breve, iremos ter vários Novos carros e vários novos props Também, adicionados no modo criador como essa foto que ela postou no seu Newswire. Além disso tudo, teremos novos modos adversários, como aquele último o in and out E é claro, galera, muita coisa top está por vir. Então fique ligado aqui no canal, tem qualquer novidade sobre isso, eu irei fazer um vídeo certo pra vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Esse vídeo aqui é bem, bem curtinho, só pra confirmar essa informação pra vocês. Já que a Rockstar Games liberou lá no seu Newswire. Caso vocês queiram dar uma, uma olhada mais a fundo nas outras coisas que irá vir... Basicamente, esse é o resumão, né, sobre isso. Então, o link vai estar aqui na descrição do Newswire da Rockstar Games, junto com a notícia, né? Vocês clicam aí, então, no link na descrição e dá uma leitura lá, que é bem tranquilo. E lembrando, galera, a Rockstar Games, no próprio post dela, falou assim, é, que ela tá agradecendo o pessoal a, para mandar sugestões nos comentários e mandar também por e-mail pra eles. O e-mail da Rockstar é o gtonline.rockstargames.com. Vocês podem mandar sugestões e pra, pra corrigir alguma coisa ou qualquer coisa, assim. então, vocês mandam pro Online é, é claro, mande em inglês que a parada é bem mais rápida pra eles entenderem e aplicar isso no nosso GTA Online. Certo, galera. Então, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conferiu meu último vídeo falando sobre a, a DLC, essa DLC gigante que eu falei no início desse aqui, dá uma olhadinha. O link vai estar tá aqui na descrição também. Então é nóis, moleque. Tamo junto e valeu. Tchau.